Pessoas carentes por atenção que desejam o tempo inteiro a atenção do outro acabam por se tornarem dependentes afetivas da presença do outro e, consequentemente, também acabam por esquecer de depositar atenção em si próprio. Ademais, a construção do seu eu mais interno é edificada com base na dependência que você tem sobre outras pessoas e para que entenda o tamanho do desastre que é ser, afetivamente dependente de alguém, basta que analise as suas ações, o quão você tem empurrado, chorado, mendigado e até mesmo esperneado por um pingo de atenção, esquecendo completamente do seu amor próprio, ao implorar para que o outro lhe dê algo que às vezes é até mesmo contra a vontade dele, só para que você satisfaça o seu nível de carência. Enfim, saiba que somente pelo autoconhecimento, e pela autossuficiência você poderá impactar a sua vida positivamente. Somente compreendendo seus defeitos e reparando os seus erros, você poderá consertar o que está fazendo de errado. Pois aqui nesse caso você está com a sua atenção voltada para si mesmo, e trilhar esse caminho te levará a um potencial de crescimento e desenvolvimento que é impossível de ser alcançado sendo uma pessoa carente. Pois afinal, você não repara nas atitudes que tem ao ficar mendigando atenção e que, na boa, não é uma conduta de gente grande. Em outras palavras, o problema de ser carente está em pensar que é o outro quem irá sanar as suas necessidades, quando, na verdade, ele não irá e o que, obviamente, atrasará o seu progresso. Afinal, você está mais preocupado com a atenção do outro do que consigo mesmo. Apenas entenda o amor próprio não começa com o outro te amando, começa consigo se amando primeiramente. A princípio, você vem ao mundo e sai do mundo sozinho. Ninguém estará grudado em você, então aprenda a se completar a ponto de que não precise estar em um relacionamento para que se sinta feliz, para que se divirta e para que viva a vida. Logo, você precisa conduzir a sua vida da forma correta, porque adotar uma atitude carente que necessita e até mesmo chega a exigir a atenção do outro, não te levará a lugar nenhum, que vale a pena. Somente a é ser uma piada que sofre de uma paixão não correspondida, e que enquanto está pensando e falando tanto dela por aí, provavelmente ele está dando atenção para outro cara. E bom, quer ser uma piada? Óbvio que não. Então comece por se autoconhecer, para que não seja mais um carente por atenção. E bom, se essa mensagem foi útil para você, deixe o seu like, por favor.